O Flamengo venceu a por 3 a 0. Corinthians mata para o Boca Juniors em 1 a 1. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse jogo do Flamengo, né? O Flamengo foi bem, né? Jogou bem, jogou na raça, jogou como time grande. Mas também, como foi no primeiro tempo, começou as vaias. E tanta, né? Tanta... É, tanta... Tanta, tantos protestos Tantos xingamentos contra a diretoria Não só Marcos Vaz Mas também é, Bruno Spindel né? E aí Teve né, toda a diretoria é, Também Os Os jogadores também O, o técnico né, O doutor Tanuri E outros né? Depois de tanta pressão para a diretoria do Flamengo, para a comissão técnica do Flamengo e aconteceu isso, né? Mas ufa, por pouco, né? Ufa, até que enfim o Flamengo voltou a ganhar, né? Depois de ganhar aí, desde o jogo contra o não ganhar, né? E aí o Flamengo voltou a ganhar aí do Universitário do Católica 3 a 0. Os gols foram marcados por o Lerão, né, na cobrança de escanteio do Arrascaeta. E também né? o Everton Ribeiro fez o gol aí dele, né? logo no segundo tempo, na reta final do segundo tempo. E aí, o... no segundo tempo, Pedro faz o gol na f... reta final do segundo tempo. E o Flamengo jogou como jogou com um time grande hoje. Teve raça, não sei o jogo, né? E teve, teve raça, foi muito bom, né? O Flamengo fez uma ótima partida, fez um excelente jogo. Ah mas Denis, tá tudo bem no Flamengo? Ainda não tá, porque você tem o Goiás, né? Domingo, você tem o esporte Cristal na terça. Né? É sábado o jogo, né? É sábado. É sábado, né? Jogo contra o Goiás. Você tem um jogo no sábado contra o Goiás, né? Você tem um jogo, né, no no Você tem um jogo aí contra o, o Fluminense, Fla-Flu, né, dia 29. Então, tem jogos importantíssimos no campeonato brasileiro você tem o Fortaleza depois né em junho é o Fortaleza aí né então o Flamengo tem que ganhar esses jogos né ganhar muito né não tá se fazendo de fazendo de, de besta aí não jogando jogando nada né jogando absolutamente nada jogando jogando futebol horroroso não, assim não, não adianta, porque tem que jogar um futebol bem, futebol ótimo, excelente, e é isso. Então, o Flamengo agora, 13 pontos, é, está classificado antecipamente, classificado, né? não precisa mais o Tadjé só, só se o Tadjelis ganhar amanhã, se empatar, se perder... Né, mas também né, O Flamengo já está classificado Não tem mais problema não Tinha problema hoje Mas se perdesse, se perdesse hoje Deixava para a última rodada Mas não O Flamengo foi lá, ganhou Agora não tem mais problema com o pro Flamengo Na fase de grupos não Só ganhar o jogo dele E ficar as oitavas né, que Ainda está classificado Vou falando do Boca agora O Boca Empatou por Corinthians por 1 um a 1 um. O Boca né? Que, que vi aí. Que perdeu né, pro Corinthians por 2 a 0 O Corinthians empatou, né? Lá na Argentina, logo aí mesmo. Logo, logo ali, né? né? E você tem o um Polka também, né? Que tem seis títulos de Libertadores. Tem Mundial também, três mundiais. Tem um. Boca, né? É o maior time da Argentina, né? né? Em títulos na história, né? Mundial né? e outros. Né? Não, eu o Dependente de La Plata, né? Que é o maior time da Argentina. Tem sete, mas também tem dois mundiais. Mas o, mas o Boca, né? Foi pra cima, jogou. Né? Mas o Corinthians também, cara. É, não era para empatar essa partida, né? né? Porque deixou um pouco empatar, né? É, não dá, não dá. Tá coisa mesmo, hein? É, então, tá bom, né? Empatou, ganhou um ponto, né? O time. Né? Tá classificado? Ainda não, porque ainda vai deixar pra última rodada. Então, o, o Corinthians tem o Brasileirão nesse final de semana. Né? depois de empatar com o Internacional por 2x2 e aí o Boca Juniors tem que jogar quer dizer, o Corinthians tem jogos importantíssimos né? tem Libertadores tem Copa do Brasil né? que se classificou contra o Português está né? nas oitavas de final e é isso então o Corinthians tem que mostrar o um bom futebol, né? Porque o Corinthians era um time... Era cheio de dívidas, né? Coisa naquela época. Eu lembro que o Corinthians participou de uma Libertadores em 2018 e caiu nas oitavas de final contra o Colo Colo, né? Mas aí, o Corinthians agora né? vai enfrentar o Aliás Red. Pela sexta rodada, pela última rodada da Libertadores. E aí encerra a rodada e a fase de grupos da Libertadores. E aí vem o mata-mata, vem a fase final da Libertadores. Vamos ver quem vai ganhar o título do, do Grólio Eterna. Né? E é isso. Deixa nos comentários. O que, que você acha, hein? Quem, quem você acha? O Corinthians vai ganhar a Libertadores? Você acha que o Corinthians tem chance de ganhar a Libertadores? Deixe aí nos comentários. Eu conto de, com você, tá bom? Dá um juntinho aí. Deixa o teu like e ative bem nada. E se inscreve no canal, tá bom? Então, te vê no próximo vídeo. Até lá. Fui!